You too Olá, eu sou a Maria do Blog, olá, Maria e hoje vou responder a um pedido de vosso que vocês já me fizeram há algum tempo vocês pediram para eu vos ensinar a colocar o efeito Polaroid nas vossas fotos e vou vos mostrar três formas que vocês podem fazer isso muito facilmente no PixArt e esta forma que eu vos vou ensinar para o PixArt vocês podem aplicar para qualquer outro editor de imagem por isso... fixe? Outra coisa que é muito fixe é que eu criei para vocês um pack de Polaroids 15 Polaroids polaroids que vocês podem descarregar gratuitamente e fui procurar alguns polaroids que vocês pudessem descarregar e reparei que há só poucos e têm todos pouca qualidade por isso resolvi fazer para vocês, estes que vocês estão a ver aqui, por isso se vocês os quiserem descarregar e saber como é que vocês podem aplicar nas vossas fotos, é só continuar a assistir. Ok, como é que vocês podem descarregar estas fotos? Vocês só precisam de ir ao primeiro link que está na descrição e vão diretamente para o meu blog. No meu blog vocês vão encontrar essas 15 imagens. Para descarregar, só precisam de carregar nas que vocês gostam e depois se vocês estiverem no telemóvel só precisam de pressionar na imagem e carregar em transferir a imagem e se estiverem no computador é só carregar com o botão direito rato e clicar em guardar como, por isso é muito simples. Ok, agora vamos editar as nossas fotos, vamos então abrir o PixArt e no primeiro modo nós vamos só colocar a Polaroid em cima da nossa foto, que é uma coisa muito simples porque eu criei os Polaroids com fundo transparente, por isso vocês não vão ter quase trabalho nenhum. Vamos abrir uma foto no PixArt, uma qualquer que vocês queiram colocar a Polaroid e agora vamos clicar em adicionar imagem e vamos escolher a Polaroid que nós queremos usar para esta imagem. É só clicar nela e arrastar e aumentar e diminuir como vocês quiserem e está feito. É tão simples quanto isso. No segundo modo nós vamos fazer de conta que estamos a entrar no Polaroid ou a sair, como vocês preferirem e para isso eu vou escolher uma foto e vou entrar no modo desenhar. Agora vou às camadas e vou ver se tenho uma camada livre ou seja, uma camada sem nada lá dentro e se tiver vou carregar no botão acionar a minha imagem e vou escolher a Polaroid que eu quero utilizar. Agora vocês podem aumentar e rodar como vocês quiserem, eu vou deixar a minha assim e vou diminuir a opacidade da Polaroid para ver o que é que eu tenho que iluminar, ou seja, eu quero parecer que tenho o corpo todo para trás da Polaroid, menos a minha cabeça que está à frente. por isso com a opacidade diminuída eu consigo ver o que é que eu tenho que eliminar. Vou à borracha e vou apagar da minha cabeça a polaroid e depois quando tiver tudo apagado vou aumentar a opacidade para 100% outra vez. E já está, também é muito simples e fica sempre muito bem. Pode ser um método, o terceiro método nós vamos colocar a nossa foto dentro da Polaroid e não a Polaroid na foto como fizemos nas duas vezes anteriores. Por isso o que nós vamos fazer é clicar no botão de desenhar do de e vamos escolher um tamanho e vamos escolher um fundo. Eu neste caso utilizei o quadrado, vocês podem escolher quadrado, retangular, como vocês quiserem e vou escolher um dos fundos, mas vocês já vão ver que nós podemos mudar se não ficar bem com a foto. Vamos então às camadas, ver se tem uma livre para nós colocarmos uma foto. Como tem, vamos carregar em adicionar uma nova foto e vou colocar uma foto minha. Vocês escolham uma foto que vocês queiram colocar dentro da Polaroid. E agora vamos às camadas e vamos adicionar uma camada livre, porque não temos. E agora vamos carregar em adicionar imagem no penúltimo botão de baixo na aplicação e vamos escolher uma Polaroid que nós quisermos. E vamos colocar por cima da nossa foto. Como vocês estão a ver, fica bastante bem. Mas agora vocês podem roubar a vossa foto e rodar o Polaroid e mudar o fundo até, por isso eu vou-vos mostrar como. Se vocês quiserem rolar, diminuir, aumentar, qualquer coisa, vocês já precisam de ir à camada, pode ser à camada da foto. Vamos clicar nos três pontinhos que tem na aplicação e vamos carregar em transformar. Aí vocês vão modificar apenas a camada onde estão a trabalhar, por isso vocês podem rolar, aumentar, como vocês quiserem. Se vocês quiserem mudar o fundo ou mudar a foto, também podem porque está tudo por camadas e vocês podem alterar as camadas sem estragar a qualidade da vossa foto, o que é ótimo por isso o que vocês podem fazer é eliminar o fundo ou eliminar a foto e adicionar as camadas por baixo da vossa foto da polaroid e já está! É mesmo muito simples e espero que eu vos tenha respondido à vossa pergunta estas foram as 15 polaroids que eu fiz para vocês mas se vocês tiverem ideias para outros tipos de Polaroid Digam nos comentários que eu atualizo aquela página e vamos tentar chegar neste vídeo aos 200 likes. Não sei se vamos conseguir, mas espero que sim. Não se esqueçam de subscrever se ainda não subscreveram. O meu canal tem muitas dicas de fotografia e dicas de edição, que é uma coisa que eu adoro. Por isso, se vocês gostarem, não se esqueçam de subscrever. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.